Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Hoje vou estar falando do terceiro álbum da banda Fruto Sagrado O que a gente faz, fala muito mais do que só falar De 1995 Vou disponibilizar o álbum completo Vou deixar na descrição do vídeo o link para download Valeu e bora pro vídeo O que a gente faz, fala muito mais do que só falar é o terceiro álbum da banda Fruto Sagrado, lançado em 1995 Primeiro disco da banda com Benê Maldonado A obra foi a última da banda lançada pela Gospel Records Considerado por parte do público como um dos melhores álbuns A obra mescla metal progressivo, hard rock e heavy metal em 2018 foi considerado o 49º melhor álbum da década de 90 De acordo com a lista publicada pelo Super Gospel Nessa época o grupo estava sendo bastante influenciado pelos trabalhos da banda Dream Teacher O que refletiu nas letras Marcão em entrevista disse O que a gente faz? fala muito mais do que só falar já não teve tanta receptividade assim porque é um CD que só músico entende a banda toda estava curtindo muito o trabalho do Dream Teacher, uma banda secular americana que tem uma matemática muito louca nas composições e a gente continuou gostando muito do trabalho da banda Mas vimos que é muito difícil para quem não é músico digerir aquilo que está sendo tocado O que as pessoas querem realmente é pular, se divertir E com aquelas músicas cabeludas não tinha jeito entre as faixas está um instrumental de seis minutos e duas canções em inglês. O álbum foi o segundo do grupo, distribuído pela gravadora Gospel Records. É isso aí galera, essa foi um pouco da história do terceiro álbum. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. De 1995... Da banda Fruto Sagrado Vou deixar na descrição do vídeo O link para download Do CD completo Espero que curtem Fiquem com Deus e até a próxima